O cruzamento da Espanha e oh, já bateu. Se liga aqui no vídeo de hoje, eu vou postar na prática junto com você, usando a estratégia de over 2,5 em futebol virtual com odds acima de 2,00, com lucro lindo, tá? Então, se você seguir a visão do que eu vou te passar agora nesse vídeo, você vai ter grandes chances de lucrar bonito na Best 365. Então, se liga até o último segundo do vídeo. Vamos embora! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária Que é o melhor treinamento para quem quer aprender aí a lucrar no mercado esportivo Tipo virtual hoje em dia, através do nosso robôs Só para você ter uma noção, se liga que vai aparecer aqui na lateral agora O resultado de que um aluno me mandou hoje lá no meu WhatsApp Olha só o resultado desse aluno Mais de R$200 em uma única entrada, tá? Mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre isso agora tá? Se você quer saber mais sobre o Tropa Milionária Eu vou deixar o link promocional aqui na descrição do vídeo Bom... No vídeo de hoje, para que é? Qual que é o assunto do vídeo de hoje, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, eu vou apostar ali na prática, na tela do meu computador agora, lá dentro do meu escritório, e eu vou usar a estratégia de over 2,5 para futebol virtual, tá? Pra gente ter um lucro legal, porque as odds lá são bem mais altas. Então, acredite em mim, se você utilizar o padrão do jeito que eu vou te mostrar ali agora, você vai ter grande chance de lucrar legal dentro da Bet365. Lembrando que é interessante você frisar alguns outros pontos, mas com a base que eu vou te passar ali, vai dar para você lucrar legal, tá bom? Então, se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, tá? Por quê? Porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, senão você nem estaria aqui desse vídeo neste exato momento. Então você precisa se inscrever neste exato momento para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que poderão fazer você ganhar ainda mais dinheiro. Então já clica no botão de se inscrever aqui agora em 3, 2, 1, se inscreva, vamos embora! Então é isso, vamos embora pro vídeo, vou lá pro meu escritório agora, onde eu vou te explicar neste exato momento o que, que você vai precisar fazer, ó, tô aqui dentro do escritório, tá? Já tá até na bet ali já, ó. Eu vou te mostrar neste exato momento como que vai funcionar a estratégia. Vamos embora. Olha só, presta atenção, como que vai funcionar essa estratégia aqui agora, tá? O primeiro padrão que nós vamos analisar é o seguinte, ó. Nós vamos em quem em resultados, nós vamos pegar os jogos que não teve três gols aqui nos últimos dois jogos. Agora aqui, ó, aqui teve três gols, tá vendo? Então nós não vamos analisar isso, vamos em outro campeonato. Vamos aqui, por exemplo, na Copa do Mundo agora para a gente analisar. Vamos aqui nos últimos resultados, 1x0 aqui e 0x0, 0, tá vendo? Então nós vamos pegar campeonatos que nos últimos jogos não teve 3 gols. De preferência, se você quiser analisar um ou outro aqui, ó, melhor ainda, que às vezes acontece uns 3, 4, 5 jogos seguidos sem sair 3 gols. E o que, é que isso quer? quer dizer? Que tem uma tendência forte disso começar a mudar. E aí a nossa entrada vai se consistir em três partidas, ok? Preste muita atenção nisso, em três partidas. Como assim? Vamos supor, Ficou 1x0 esse jogo, ficou 0 0x0 esse, estamos acompanhando esse que está 1x0 até o momento. Imagina que esse jogo também não saia 3 gols, ok? Então nós iríamos entrar no, no próximo minuto. Esse minuto que está rodando agora é o jogo do minuto 13, então nós entraríamos no minuto 16, no minuto 19 e no minuto 22. Por quê? Como já tem vários jogos que não saem 3 gols, há uma grande probabilidade de sair nos próximos jogos aqui, ó. Então você vai entrar no minuto 16, ok? Vou dar um exemplo. Imagina que você entre com 10 reais. Se no minuto 16 não bater, você vai entrar no minuto 19, só que aí você tem que colocar o dobro do valor, ok? Se no minuto 16 já bater, né, fizer os 3 gols, por exemplo, já no primeiro jogo, você não vai pegar os próximos dois, ok? Basicamente isso. Vou dar uma pequena analisada aqui a alguns jogos agora primeiramente. Vamos ver uma sequência legal aqui de jogos que não vai sair 3 gols e a gente entra, beleza? Vamos embora aqui, ó. Para você ver, estou analisando aqui, olha, então os minutos. Esse... Já é o sexto jogo consecutivo que não sai três gols ou mais, tá? Ó, esse aqui terminou 1x0 e os jogos aqui, os últimos, olha, 2 a 0 2 a 0 Então o que, que nós vamos fazer? Nesse jogo agora aqui do minuto 15, nós vamos pegar um over 2,5. Dá tá uma grande chance de sair 2,5, porque já são seis jogos já que eu tô analisando, que eu tô aqui olhando, que eu tô vigiando aqui de butuca e não sai três gols, tá? Então nós vamos entrar aqui com 10 no over 2,5, tá? Esse jogo aqui E aí lembrando que a entrada vai ser feita da seguinte maneira, tá? Em três jogos, ó Minuto 15, minuto 18 e minuto 21 Como assim, Júnior? Se no minuto 15 não ainda, ainda não saiu os três gols Nós vamos pegar o jogo no minuto 18 Nós vamos dobrar o valor que a gente colocou aqui, tá? E consequentemente no 21 Agora, se sair a entrada, né? Se der os três gols aqui no minuto 15 Nós vamos pegamos os outros minutos, tá? Aí já bate a entrada, beleza? Vamos ver Faltam ali 30 segundos para começar Enquanto isso, você não entrou no nosso grupo gratuito Tem entradas lá basicamente todos os dias Que a gente envia do nosso robô, do Tropo Milionário Que envia entradas 24 horas por dia lá no grupo VIP né? Eu mando alguma dessas entradas no grupo gratuito então, se você não tá lá no grupo gratuito Tem mais de 8 mil pessoas lucrando lá Clica no primeiro link, vai estar aqui na descrição No segundo, não sei qual é o link, mas vai estar aqui na descrição Clica e já entra lá agora, beleza? Vamos lá 5 segundos para começar Vamos ver se a gente vai bater essa entrada de primeira já, hein, ó eu não vou cortar aqui, tá? Para ficar... É, Para a gente acompanhar em tempo real o, a entrada, tá bom? Vamos lá, hein? Já são seis jogos, já sem sair o over 2,5. Então, acho que agora há uma grande chance. Caramba, que o goleiro pegou. Pegou o goleiro. Primeiro lance ali, o goleirão pegou. A imagem tá meio ruim, né, cara? Mas, enfim, vamos lá. Lançamento na ponta esquerda. Vamos ver se sai agora, hein? Ó, chute. Pegou o goleiro de novo. Chute no meio do gol também, né? Deixa eu dar uma, isso, deixa eu dar uma adiantada aqui na imagem, né, no zoom, para ficar melhor pra gente enxergar. Ó, lançamento, bola na entrada da área, o um chute, pegou o goleiro, soltou e voltou, e a caixa. Ó, saiu um gol, Já saiu o primeiro. Vamos ver se a gente vai acertar de primeira essa daqui, ó. Vamos ver se a gente tá bom mesmo, hein? ó. Chute de falta aí pra fora, hein. Acho que esse foi o último lance do primeiro tempo, né. Pronto, último lance do primeiro tempo. 1 x a gente precisa de mais dois gols para bater essa entrada aqui, ó. Roubada de bola. Vamos ver. Cruzamento. A bola na área e para fora de novo. Ó, outro lance. Vamos ver agora. Na entrada da área, chutou para fora de novo. Opa, pênalti, hein? Pênalti. Vamos ver se vai empatar. Eu acho que esse é o último lance, hein? Vamos ver. Empatou. Vamos ver se vai ter mais um Se tiver mais um lance, ainda dá para pegar essa entrada aí. Vamos ver. O jogo travou. Bem na hora ali. Não sei nem quanto é que terminou. Vamos ver. se vai mostrar o quanto que terminou o jogo. Ó, oh, saiu o gol, hein? Saiu o gol no último lance, então. Olha 2x1. Bateu a nossa entrada, tá? Bateu a nossa entrada, então, como você pode ver aqui. Bateu. Então o que, que acontece agora? Bateu a entrada, então agora a gente não vai pegar o jogo do minuto 21, é, aliás, do minuto 18 e nem do minuto 21, ok? Como bateu, vamos esperar agora. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar outros campeonatos aqui, vou dar uma analisada nos últimos jogos. Aqui, ó, esse campeonato também tá legal, ó. O que é o Superliga? Ó, os últimos dois jogos do Superliga não teve três gols. Mas olha só para você ver o que está acontecendo agora. Está saindo três gols nesse jogo, que tá rolando agora, ó. Então, se a gente tivesse visto, por exemplo, era uma oportunidade. Então para você ver de novo, ó, manteve o padrão, ó, dois gols aqui, dois gols aqui, o que, que aconteceu em seguida? Saiu três gols, tá? Vamos ver outro aqui rapidinho, tá bom, Vamos ver os últimos jogos, esse aqui, 2x0, 1x1, um um, também não saiu, over o ver 2,5 e tá 0x0 por enquanto esse jogo, vamos analisar esse jogo aqui em tempo real também, tá? Talvez vai ficar um pouco longo o vídeo, mas eu gosto de fazer essas paradas também ao vivo assim com vocês, ó. Opa, gol. Saiu um gol ali no jogo agora, ó. Vamos um ver se vai ser over 2,5. Não, tá? Ele vai seguir o mesmo padrão, tá? Se não ser o over 2,5, nós vamos entrar. Aí vai ser aquele padrão de três entradas. Vai ser o minuto 20, 23 e 26, ok? Vamos ver, ó. Chute ali, o saiu o segundo. Sai o segundo gol. Vamos um ver se vai sair mais um, hein? Sai mais um também, bateu o over 2,5. Vamos ver ali, ó. Nossa senhora, o um chutaço ali. Não, não foi, já cortou. O chute ali, opa, e o pênalti ali, ó, não terminou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui agora essa entrada. Então tá, minuto 20 terminou esse resultado de 2 a 0. Tá, aliás, o minuto 18 terminou esse, esse resultado. No né? minuto 20, nós vamos pegar agora aqui o over 2,5. Então ó, cadê? Vamos lá, over 2,5, mesmo valor da aposta anterior. Tá, vamos entrar aqui com. R$10,00 novamente E vamos ver o que, é que vai dar Não repara se o vídeo ficar longo, tá pessoal? Mas eu tô fazendo bem, na, bem ao vivo aqui com vocês mesmo, bem na prática, tá? E como a gente pode ver, já são três jogos seguidos sem sair é, No mínimo, né? No mínimo três jogos seguidos Que dois já estavam, esse agora que a gente assistiu também não saiu Mas pode ser que tinham mais jogos já que não saía. 2,5 e, e como vai se consistir a entrada aqui, tá? Nós, vamos, nós estamos entrando no minuto 20 se por um acaso não bater no minuto 20, nós vamos pegar o minuto 23. Se não bater no minuto 23, nós vamos pegar o minuto 26, que consiste em três entradas, tá bom? É... Mas vamos analisar, falta 30 segundos. Enquanto falta 30 segundos, lembrando, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve agora para você não perder os próximos vídeos, porque você pode estar deixando de ganhar mais dinheiro se você não estiver inscrito aqui no canal, tá bom? Vamos lá, falta 18 segundos Por enquanto, enquanto isso, se inscreve Aqui no canal, tá o botãozinho aparecendo aqui Se inscreve aí, ok? Vamos embora, ó, falta 10 segundos, hein 8 7, 6 Vamos ver se a gente vai bater mais uma Entrada aqui direto De primeira, de novo, hein Vai ser lindo se for de primeira Novamente, hein, vamos lá Ó, começou o jogo Itália e Holanda, né Jogão ainda, inclusive, ó Bola ali na entrada da área Sobrou pra Itália Vamos ver o chute Pra fora, rapaz Eu tenho a mania de querer narrar os jogos, velho Incrível isso, né? Mas <risos> ah, vamos lá, ó. Segundo lance ali do jogo É Itália indo pra cima, hein? Itália indo pra cima, ó Vai tentar o cruzamento Vai lá no goleiro Essa jogada aí já é manjada já na bet Vamos ver agora o time da Holanda, ó o time da Holanda, bola pra frente Dentro da área vai fazer Vamos ver? Ih, nas mãos do goleiro, hein? Ó, pelo, nossa senhora, que lance bonito, hein? Chute que pedrada, rapaz, o goleiro que pegou ali. É, 0x0 no primeiro tempo, hein? Vamos ver. Senão a gente vai pegar 1 minuto 23 aqui, hein? Ó, toque de bola ali pra Itália, tabelou, legal, chutou, nas mãos do goleiro. Esse jogo tá com cara de que vai ficar 0x0, né, patada? Não, velho, repara não, galera, o pessoal tá fazendo uma obra aqui no apartamento e eles voltaram agora, então é bem capaz que façam uns barulhos, não reparem, tá? O jogo começa, continua 0x0, pessoal, então nós já vamos 1x0, um Só um gol aqui, mas acho que não vai sair três gols nessa altura mais não, já tá no minuto 72, né? Vamos esperar só mais um lance para ver o que, que acontece, ó, terminou. Então nós vamos pegar agora no minuto 23, novamente, Suécia e Espanha, over 2,5, aí qual que é a regra agora, tá? A regra agora é pegar o dobro do valor da aposta anterior, então lembre-se sempre de fazer gestão, tá? Sempre de fazer gestão, tá bom? Eu sempre faço gestão com a média de 1% a 3% aqui da minha banca. É A média, tá? Então lembre-se sempre disso, tá bom? E detalhe, se você não entrou lá no grupo gratuito, entra agora, mano. Entra lá no grupo gratuito, com lá tem entrada dos... Aqui eu tô fazendo uma análise pra vocês aqui. É... Que a gente tem aqui mais ou menos por alto aqui Mas lá a gente tem o nosso robô Que envia as entradas automaticamente durante o dia E as análises do nosso robô é mil vezes mais assertivas ainda, tá? Porque ele acompanha juntamente com o algoritmo da Best 365 Então a assertividade do nosso robô é muito alta, tá? Mas é muito alta mesmo, ó E não reparem o barulho que vai fazer agora da, da, da reforma, velho eu esqueci desse detalhe, o pessoal tava no horário do almoço Mas acabou o horário do almoço, mas como a gente tá gravando o vídeo Vamos gravar o vídeo com barulho, não repara não Tá? Vamos embora Falta 30 segundos para começar esse jogo Tá bom? Ó, falta 5 segundinhos agora Deu uma cortadinha só pra adiantar 5 segundinhos para começar o jogo Vamos lá, ó. vai iniciar agora Vamos ver se vai até a nossa entradinha agora, bonito, hein Vamos ver, ó, começou o jogo Suécia vai pra cima da Espanha já, hein Nos primeiros minutos Já tem mais ou menos uns 5 jogos que não sai o over 3.000 Que eu tô analisando, ó, já saiu o primeiro então agora é a nossa chance, hein, a nossa chance de lucrar, ó, chutaço no cantinho já saiu no primeiro lance do jogo, hein, agora a Espanha vai pra cima, vamos ver o chute e, e gol Ih, tô sentindo o um cheirinho que vai dar, tô sentindo que vai dar ruim agora, hein, ó, cruzamento da Espanha e gol, já bateu <risos> Já bateu nossa entrada, opa, travou ali o lance, ó, travou no lance, vamos voltar aqui no campeonato de cá e voltar de novo pro Eurocup ali pra ver, ó Deu, vamos ver, 2x1, um, mas já bateu, já deu 3 gols, né? Ele está no segundo tempo, inclusive, ó Mas está travando de novo, ó Travou de novo ali, né? a Beth. vamos voltar, mas já deu já a nossa entradinha Já deu bonitinho ver, ó, Se a gente pegar aqui mesmo, após, vamos ver se já atualizou aqui, Não, ainda está na pendente, ó Ainda está na pendente Essa aqui é aquela que a gente pegou, né? A primeira do minuto 20 Aqui tá a nossa, que deu green aqui também, ó Aquela hora e essa aqui tá pendente ainda, mas já bateu, que é o ver 2,5, né? Então daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui nos Resolvidas. Outro jogo bom que surgiu uma oportunidade aqui, ó. Brasil e Bélgica. Tem dois jogos que não sai, que os dois visitantes ganharam. E agora é Brasil, que é um time muito forte, né? Contra a Bélgica aqui, ó. Então acho que vai sair 2,5, tá? Já fiz a aposta aqui. Tá aqui nas pendentes, ó. Vamos aqui nas pendentes pra você ver aqui, ó. Brasil mais de... 2,5. O jogo é bem provável que já começou. Vamos lá olhar. Campeonato do Mundo. Se a gente acerta ou não essa também, hein? Ó, 0x0. Ih, pênalti pra Bélgica, rapaz. Vamos ver. Caixa. Caixa pra Bélgica, hein? Vamos lá, Brasilzão. Ó, um gol já saiu. Ou seja, over 2,5 tem tudo pra sair, hein? Ó, vamos ver. O lançamento da Bélgica do goleiro pegou, hein? Agora é a chance do Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos recuperar esse gol aí. Vamos vamos foi gol? Não, foi pra fora Ó Mais dois golzinhos aí, a gente ganha mais essa aposta, hein Ó, lançamento Vamos ver o cruzamento ali, ó Que que é isso, rapaz? Pra fora De voleio Terminou o primeiro tempo Vamos ver mais essa Olha aí, não, agora foi um contra-ataque da Bélgica, 2x0 a Bélgica, hein Ó, 2x0, mais um gol agora A gente, a gente pega Ó Opa, rapaz, pra fora. Pra fora essa daí. Olha que pedrada, hein? Vamos ver se acabou o jogo. Tem mais um lance. Quem sabe agora o Brasil faz o nosso gol. E... Caixa. <risos> mais uma que bateu no over 2,5 ali pra você ver, ó. Tá vendo? Não foi o resultado que eu imaginei. Que eu imaginei que o Brasil iria ganhar. Mas eu imaginei que ele sairia 2,5. Porque nos últimos dois jogos que eu mostrei pra você não tinha saído 2,5, agora saiu 2,5 do que no jogo do Brasil, ou seja, mais um pra dentro. É isso que eu quero mostrar pra vocês, de analisar esses pontos, tá? Pega um campeonatozinho aí, por exemplo, como dica pra você, e analisa. Vai analisando os jogos. Deixa eu rolar alguns jogos. Se você perceber que tem 3, 4, 5 jogos seguidos, por exemplo, que não sai over 2,5 aqui, ó. Esse aqui é um outro campeonato, ó, que pode surgir, ó, Superliga, ó. 1x1 e 1x1, ou seja, ó, não sai 3 gols nesse jogo, já tem pelo menos 2 jogos. Então pode ser uma oportunidade. Analisa mais uns dois 3 jogos pra frente e veja, tá? Mas é uma oportunidade. Como você viu aqui... Funciona se você fizer direitinho, com paciência e com gestão, lembrando disso. Vai é ser uma análise muito simples que pode fazer você lucrar legal dentro da bet 365 Futebol Virtual. Só que eu tenho uma parada para te mostrar. Existe uma maneira de você ganhar uma média de 40, de 50, de 100 reais de uma forma muito mais assertiva, sem ter que ficar analisando, ficando horas ali na frente de um computador, tá bom? Eu gravei um outro vídeo aqui para o meu canal que tá oculto, que é para separar exatamente os curiosos para quem realmente quer ganhar dinheiro através da, desse mercado, tá bom? Esse vídeo está oculto, somente através do link que eu vou disponibilizar Que agora você consegue assistir esse vídeo e nesse vídeo eu mostro como que eu faço os meus mais de 200 reais Todo santo dia Na, na Batch 3005, sem fazer uma Análise sequer, de uma maneira Totalmente simples, rápida e eficaz Tá bom? Então para você acessar esse vídeo Nesse exato momento, esse vídeo vai aparecer para você aqui na tela Agora, ou basta você clicar no Primeiro link que vai estar tá aqui na descrição do vídeo Ou nos comentários fixado Tá bom? Basta você clicar aqui agora e assistir agora Mas só assistir esse vídeo se você realmente vai em ganhar mais dinheiro com esse negócio de uma maneira simples, mesmo que você não seja um analista, tá bom? Então clique agora no vídeo que eu tô te esperando lá.